bem-vindo a mais uma videoaula do topo RAM. clique no menu arquivo seleciona a opção exportar topo RAM cad informe o nome clique no botão salvar deixa eu buscar um dos pontos não não temos ponto Aguarde até que o topo RAM seja iniciado. Na barra vertical, dê um clique duplo em topo RAM, selecione o perímetro. Clique no menu ferramentas, selecione a opção limpar resíduos, observe que quatro i, i, elementos foram eliminados. dê um zoom total para visualizar o gráfico. Clique no menu modificar, selecione a opção converter linha, informe a opção pipa pontos, clique sobre o objeto, informe o tipo. Agora feche o desenho. Não se esqueça de salvar. Novamente dê um clique duplo sobre o desenho perímetro. Observe que foram inseridos os pontos sobre, sobre a os vértices da linha. Clique no menu Medição. Seleciona a opção Segmentos, As e Multidistância, clique sobre o objeto, a linha, Salvar Sim, clique no menu Exibir, seleciona a opção Configurações, Selecione a aba cor da tela, modifique a cor da tela, dê um zoom para visualizar, observe que foram inseridos os azimutes e as distâncias sobre os alinhamentos. Galera, até a próxima videoaula, espero que vocês tenham gostado.